É, eu acho que a principal mudança vem com as redes sociais. Porque nesse momento, os, é, os consumidores, né, as pessoas, elas também são produtoras de conteúdo. Então, quando a gente produz um meme, quando a gente produz um, uma enquete, um conteúdo citando uma marca, a gente está co-construindo aquelas marcas. Então, a velocidade da produção de conteúdo que envolvem as marcas é muito grande. Isso exige né, uma, uma, um esforço muito maior do profissional de marketing a gente tem a multicanalidade ninguém aqui faz uma compra clicando num banner um único banner no, no instagram é, alguns alunos me respondem, ah eu compro sim e eu falo, duvido, não tem como eu provar que ele fez isso, não tem como ele me provar que não a gente vai entrar em ciências comportamentais, é muito provável que você tenha visto aquela bota que você comprou no Instagram, você tenha visto ela na rua, tenha visto ela com influenciador digital, tenha visto ela na televisão, tenha visto ela offline, tenha pesquisado ela no Google, clicado em alguma coisa no YouTube, e aí quando você está no Instagram à noite lá, aparece um banner, uma publicação sobre aquele assunto, você clica e compra. Então a gente tem muitos canais e muita gente produzindo conteúdo. Então os esforços de quem tem que gerenciar uma marca são muito maiores hoje em, e sem menos tempo para ajuste de conteúdo.